Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você conhece a função orgânica éster? Não? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar de forma fácil e simples como ela é. A função orgânica éster? é obtida através da substituição de um hidrogênio do grupo OH de um ácido carboxílico por um radical carbônico. Estes compostos apresentam a cadeia carbônica heterogênea, onde o heteroátomo vai ser o oxigênio. Então, como que é o grupo funcional do éster? Vai ser um radical qualquer C O O e um outro radical e pode ser representada de outra maneira. Um radical qualquer, C, dupla O, O e um radical qualquer, que foi que substituiu o hidrogênio do grupo OH. Então agora nós vamos ver como que é a nomenclatura do éster. Bom, a nomenclatura é oficial, dada pela IUPAC. Então é prefixo mais infixo, mais o ato, mais de, mais prefixo do grupo ligado ao oxigênio, mais ila. Então, nós vamos aqui, ó. Um, dois carbonos. Mete, et. Então, vai ser o prefixo et, O infixo, ligação simples, an. Mais o ato. Mais de o prefixo do grupo ligado ao oxigênio. Então, aqui tem o um MET. E a terminação, ILA. Então, é etanoato de metila. Agora, nós vamos ver a nomenclatura usual. A nomenclatura usual do éster vai ser baseada na nomenclatura usual do ácido carboxílico. Nós vamos retirar a parte do ácido e trocar ICO, por ato. Então, a oficial do ácido carboxílico, então um exemplo, ácido propanóico, vai ser o, na usual do ácido carboxílico, vai ser o ácido propiônico. E a nomenclatura usual do éster vai ser o propionato. Então, a gente trocou ico por ato e tirou o ácido. Aqui no ácido etanóico, na usual vai ser ácido acético, e na usual do éster vai ser o acetato. Então, você pode ver dessas duas formas. A forma oficial, que é o IUPAC, ou a nomenclatura usual, que a gente utiliza no dia a dia. Agora a gente vai ver algumas curiosidades sobre o éster. Curiosidade sobre os ésteres. Sabe aquele sabor e aroma de frutas que encontramos em gomba de mascar, refrescos artificiais, gelatinas, bombons... Você sabe qual a substância responsável por este efeito? São as essências de ésteres, os flavorizantes também conhecidos como aromatizantes. Desde que as indústrias alimentícias começaram a fabricar produtos com sabor e aroma artificiais, os ésteres já estavam presentes. Eles conferem sabor e aroma artificiais aos produtos industrializados, imitando o sabor de frutas em sucos, chicletes e balas. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos o etanoato de pentila. É o um ingrediente do grupo dos ésteres e é usado para dar sabor artificial de banana em alimentos. O butanoato de etila é o éster responsável pelo aroma de abacaxi em refrescos artificiais. O metanoato de etila confere o aroma artificial de groselha. O etanoato de butila é o éster que dá o sabor de maçã verde a chicletes e balas. Antranilato de metila, flavorizante que dá sabor artificial de uva nos refrescos. E o etanoato de propila, quando presente em gomas de mascar, confere o sabor artificial de pera. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha.